Olá, eu sou Gilberto Sulba, fundador da Vida Magna e Qualidade de Vida. Nós vimos que os dois pilares da felicidade são seus talentos e seus valores. Agora vamos ver como identificar e utilizar para construir nosso sucesso, realização pessoal, profissional e nos relacionamentos. Como identificar talentos, valores e crenças para produzir mudanças reais e duradouras na sua vida. É incrível, mas talentos é uma coisa difícil de saber, porque é algo muito natural para nós. São aquelas coisas relacionadas àquilo que você faz com facilidade. Aquilo que você gosta de fazer. Qual a sua capacidade em momentos extremos? Quais são as suas habilidades naturais? As paixões, as coisas que você ama e nem sabe por quê? Seus hobbies? O que você pagaria para fazer? Imagine você em seu melhor dia. Em seu dia de mais pleno potencial. Essa pessoa seria você usando os seus talentos ao máximo. Os talentos começam aí dentro e se expandem ao redor à medida que você expressa eles. Eu vou lhe fazer algumas perguntas para lhe ajudar a entrar em contato com isso. Por detrás delas costumam haver talentos e paixões escondidas. Essas três perguntas vão ajudar você nessa busca. Primeiro, o que você faz naturalmente, sem grande esforço e se sente à vontade quando faz? Segunda, quando era criança, quais eram suas brincadeiras preferidas e o que lhe empolgava nessas brincadeiras? Terceira, o que você mais gosta de fazer quando tem tempo livre? Isso vai te dar algumas pistas importantes para você identificar seus talentos. Escreva, faça uma lista, isso ajuda a organizar a mente e a dar mais clareza. Já os valores são estados emocionais que governam as nossas decisões e é nos momentos de decisão que a vida é traçada. Na Grécia antiga, uma pessoa era considerada educada em função dos valores que ela tinha e não pelos conhecimentos que possuía. Aristóteles concluiu que só os bons podem ser felizes e somente os virtuosos podem ser bons. E você só pode ter virtude quando conhece seus valores e vive por eles. Isso pode mudar a vida de uma pessoa e de uma nação. Por exemplo, nos países em condições de destaque, as pessoas têm valores fortes. A mudança na França por liberdade e fraternidade. O americano que busca qualidade de vida, prosperidade e crescimento. Agora, quais são os valores do povo brasileiro? Eles estão influenciando você. A maioria das empresas coloca os valores da empresa para ter o certificado ISO 9000. Veja 60. Se matando uma pessoa você acabasse com a fome do mundo inteiro, você mataria? Se você batesse num carro vermelho e ninguém visse, você deixaria um bilhete com seu telefone? A resposta está baseada nos valores de cada um. Perguntar-se por que faz ou por que não faz vai lhe dar indicações de valores. E vai ajudar você a identificar o que realmente importa para você. Os valores governam as nossas motivações. Mas o que realmente serve é decisão. Motivação não serve. Por exemplo, se você não fizer nada com o que aprendeu até aqui e ficar na zona de conforto. Daqui a três anos você estará igual está estar hoje. Eu lhe pergunto, que dor você sentiria? Essa é a dor dos seus valores feridos. Ninguém quer emagrecer. A gente quer o que está por detrás do emagrecimento. São valores. Toda vez que você se sentir mal diante de algo ou de alguém, é porque algum valor seu está sendo comprometido neste momento. Nessa hora, veja o que pode negociar consigo mesmo para não ferir esse valor. E aí entra em jogo o tema das crenças. As famosas crenças limitantes ou sabotadores. Como eles funcionam? As crenças autorizam ou não a satisfação dos seus valores. Na prática é simples. Se você acredita que pode, você vai fazer. Se você achar que não pode, você não vai fazer. O que te faz acreditar que pode ou que não pode são as suas crenças. As crenças são as suas verdades. Elas definem o seu tamanho, Elas definem o nível de realização na sua vida. Elas definem o que você vai conseguir e o que você não vai conseguir. Elas estabelecem permissões e proibições internas. A crença é um sentimento de certeza. Lá no fundo você já sabe como vai ser a sua vida. Você já sabe o que merece, o que você acha que vai ter na sua vida. A boa notícia é que você pode mudar, substituir suas crenças limitadoras por crenças fortalecedoras. As crenças limitantes mais comuns são relacionadas a tempo, dinheiro e idade. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, ou eu sou muito jovem, ou eu sou muito velho para isso. Aí o que, que acontece? Utiliza isso para justificar que não pode realizar o seu sonho. Você já teve aquela sensação de que tem um potencial enorme, mas não utiliza todo ele? Um dos principais motivos é que as crenças limitantes estão bloqueando esse potencial. Você sabe que tem, mas não consegue usar, desenvolver. Os seus talentos e valores ficam bloqueados ou com pouquíssimo uso. Crenças fortalecedoras que você poderia utilizar. O passado não é igual ao futuro. Ou então, sempre existe um jeito quando eu estou comprometido. Em vez de dizer que não dá, fala, ah, eu decidi pôr foco em outras coisas e por isso ainda não consegui. Para descobrir suas crenças limitadoras, procure responder a seguinte pergunta. O que eu acredito e, por acreditar, não estou conseguindo chegar ao meu objetivo. O que eu acredito e, por acreditar, não estou conseguindo chegar no meu objetivo. Isso deve ajudar você a dar os primeiros passos para uma transformação mais profunda na sua vida. Não dá para falar de tudo aqui, em tão pouco tempo. Precisaríamos falar ainda sobre planejamento de vida, sobre mudança de comportamento e sobre a criação da excelência. Para te ajudar nisso, em breve vão abrir as inscrições para o Life Coaching Magno. Um treinamento para quem quer produzir mudanças rápidas e duradouras. Pode ter certeza que você nunca viu nada igual. Mas eu já alerto que as vagas são extremamente limitadas.